Nesse vídeo, farei uma breve comparação entre as fórmulas de primeira ordem induzidas por uma assinatura sigma e um conjunto de variáveis x e as fórmulas proposicionais induzidas por um conjunto de variáveis proposicionais próprio. Recordo que, para definir as fórmulas de primeira ordem, precisamos antes definir as expressões chamadas termos com as quais podemos construir fórmulas atômicas, combinar tais fórmulas através de conectivos e eventualmente quantificá-las usando os termos chamados variáveis para construir novas fórmulas. Em contraste, as fórmulas atômicas da linguagem proposicional não possuem estrutura interna, as fórmulas complexas são construídas essencialmente da mesma forma usando conectivos, mas também não estão presentes quantificadores pois, afinal de contas, sequer estão presentes nessa linguagem também símbolos de variáveis. Uma das maneiras de tornar real o slogan segundo qual átomos proposicionais não possuem estrutura interna é pensar no conjunto de variáveis proposicionais como correspondendo, essencialmente, a um conjunto vazio de símbolos de relação zero-ários, numa linguagem de primeira ordem. Um símbolo de relação zero-ário é aquele que não tem nenhum argumento de entrada e que denota uma expressão com o gênero Ômicron, assim como os símbolos proposicionais. Mas ainda, se não estamos interessados em levar termos em consideração, não vale a pena adicionar à linguagem, à assinatura, símbolos de relação que tenham um ou mais argumentos. A linguagem proposicional, portanto, não tem nenhum uso para termos e nem para quantificadores. E, por isso, pode ser pensada como um caso particular da linguagem de primeira ordem em que os símbolos proposicionais simplesmente são símbolos de relação zero-ários. E, por isso mesmo, não tendo uso para termos e quantificadores na linguagem proposicional, eles são simplesmente omitidos. A perda da estrutura já a nível atômico tem consequências drásticas. Por exemplo... Pense na expressão ama João Maria e contraste essa expressão com a expressão ama João Sofia do ponto de vista da lógica proposicional ambas as expressões são atômicas não é possível ver que elas têm algo em comum a saber o sujeito João e que diferem somente no objeto direto semelhantemente a expressão ama Carlos, Maria, nada tem em comum do ponto de vista proposicional com a expressão ama João Maria. Linguisticamente, elas pareceriam diferir somente no sujeito. A lógica proposicional, no entanto, por não enxergar essa estrutura interna das sentenças, não consegue ver isso. Isso não quer dizer que entre a lógica proposicional e a lógica de primeira ordem não possa haver outros tipos de lógicas intermediárias. Na literatura, por exemplo, nós encontramos alguma coisa a meio caminho conhecido às vezes como lógica de ordem zero. Uma lógica que admite constantes, símbolos de função e relação, portanto tem uma assinatura não trivial, mas não admite o uso da quantificação e não tem variáveis. Além da lógica de ordem zero como alternativa intermediária, uma outra alternativa seria... Por exemplo, uma lógica que admitisse variáveis, mas não admitisse quantificadores. Tal lógica seria capaz de expressar, por exemplo, funções proposicionais ou conceitos freguianos. Expressões insaturadas, expressões com buracos, que pudessem ser preenchidos por outros termos, mas que não pudessem ser quantificados.